Cadê o salário mínimo aumentado? Cadê a invenção de impostos? É o que a população pede ao próprio Lula. Ah, papaizinho venceu legal, blá blá blá blá blá blá, mas ainda assim teremos pessoas esperando picanha. E a partir do momento que não receberão essa picanha, elas irão protestar. E aí não serão pessoas mais de verde e amarelo, tias do zap, bombeiros protestando, né, os famosos terroristas, tá? Oh meu Deus, coitados. Agora, nós veremos a própria esquerda derrubando a esquerda. E o que nós vamos ver nas notícias de hoje é primeiro... Enunamis, enunamis, enunamis, e Lula falando dos Anunamis, e Lula indo visitar Roraima, e Lula lá em Roraima, e eles os enunamis, e eles tentam ali tirar o foco de tudo, parece que não dá mais para colocar aquela comida no micro-ondas, certo? E daquela aquela resquentada por mais de um mês, e as pessoas não aguentam mais, eu vi falar do dia 8 lá, da tia do Zap, já viram piada entre os humoristas, beleza, agora eles precisam de um novo factóide, Alguma coisa, um novo espantalho para atacarem. E daí vem os índios e anonames. Olha como eles foram maltratados, os indígenas. O, Lula não, o Bolsonaro não se importou com ele. Agora o Lula irá cuidar dele. Beleza, mas ainda assim, essa é uma estratégia antiga. Quando só tinha televisão, quando você só tinha rede gobel de informação, aí você, tudo bem, conseguia manipular o que todo mundo estava vendo mas não nas redes sociais. As pessoas têm um intervalo de atenção muito pequeno. Recessão, primeiro, já não é só questão do nosso país. Vejam aqui, recessão dada como certa nos Estados Unidos vai frear economia global. O que acontece lá é a mesma coisa que acontece aqui. Eles metem um louco, prometem um monte de coisa para todo mundo, e vamos política verde, e esses empresários malditos, temos que ferrar eles. Não, esse agronegócio, agropecuário, não, vamos acabar com eles. E aí eles começam a aumentar os impostos, e tem que aumentar mais ainda para poder pagar aquela conta. Agora, a mesma coisa está acontecendo aqui. É a mesma desgraça para todo o socialismo. Parece que o mundo precisa experimentar mais uma vez o que é o socialismo durante a era da internet para saber o que é desemprego em massa. Quando sai uma notícia lá, no na tal empresa demitiu tanta gente. Soa como uma tsunami, cara. Todo mundo fica sabendo agora das demissões, o que seria no rodapé da Rede Globo antes, agora está em todos os grupos de WhatsApp. E aí, vamos a outra notícia aqui no nosso país. Promessa de Lula para imposto de renda custa mais de 100 bilhões de reais. Olha que maravilha. Chega. Quando nós estamos falando de imposto de renda, tem muita gente que trabalha para o governo, que trabalha o CLT, que está tudo registrado ali certinho. Esse imposto vai ser sempre calculado. Não tem o que fazer. É por isso que falam que o pobre é que paga imposto. Você não só paga imposto pelo que você recebe, mas toda vez que vai comprar a caixinha de leite, uma caixinha de cerveja, um churrasquinho, seja lá o que você fizer, você vai lá pagar imposto. E tem coisas que nem são suas. A propriedade é do Estado, o terreno que você está então você tem que pagar o um imposto. O carro também é propriedade do Estado, então você tem que pagar o um imposto. E você vai pagando imposto em tudo. Aí, como fez Lula? Tem um vídeo dele. Tem uma promessa que ele fez. É muito fácil, como eu digo, ganhar uma eleição quando você tem o STF do seu lado calando toda a sua oposição, quando você tem toda a mídia podre, todos os jornalistas e todos os reitores de faculdades do Brasil do seu lado. Aí fica very easy. Outra coisa é você tentar apagar uma informação da internet. Por mais que ele não ficar tentando bater na tecla, não, não, não, não, não, não, não, não. Tá, beleza, coitado, ajuda lá, né? Arranja um emprego para eles, traz eles para trabalhar numa lavoura. Ah, não, isso vai destruir a cultura deles. Bom, você quer ajudar sem querer ajudar, certo? como é que funciona isso daí? Vamos deixar eles num zoológico? Talvez é isso que quer a esquerda? Psicopatas, sinistros, não querem evolução, não querem trazer sociedade para eles. Não, vamos deixar eles num, num safari anonami agora, pelo amor de Deus. O que que o Lula vai fazer para ajudar? Ah, vamos levar um, um, vou trazer médicos de Cuba para eles. Tá bom, vai ajudar muito sim, com certeza. E aí, sim, bilhões é o que vai custar. Aí vem lá os ministros da economia, os caras falam, ô Lula, tá, se prometeu, mas vai ser difícil aí. E aí é só uma coisinha que começa a adicionar. Vejam aqui, real foi a moeda que mais se desvalorizou no mundo. Nesta semana. É muito bonitinho o discurso do mundo globalizado, não sei o que. Mas a partir do momento que vocês falaram, o Brasil ali tá com. Lá a... não, não fica comprar aquilo lá. E aí, com essa notícia, podem ter certeza. Segunda-feira o pregão vai começar com o dólar lá. Aumentando pra caramba, a bolsa caindo, porque não compensa mais investir no Brasil Porque o povo não é otário Sabe que o Lula tá ali com... querendo meter o socialismo no Brasil e atacando a economia ao mesmo tempo? Isso não parece ser muito bom para investimentos, não? Né? E aí, outra notícia que é a seguinte Jornalismo internacional começa a desacreditar na economia do Brasil com o seu presidonto presidontário, o mula, o Dilma, é, tá aqui, que que faz? A reputação da economia brasileira foi negativa em todos os meses de 2022 na mídia estrangeira. O resultado foi impulsionado pelo cenário político eleitoral e também pelas incertezas sobre a condução da política monetária e fiscal. Aí, foi durante o governo do, do Bolsonaro. Sim, porque os caras já estavam vendo. mano, pode ter que derrubar Lula. Os caras não tiraram ele lá da cadeia para, né? E prenderam toda a oposição para ele simplesmente ficar dando entrevistinha, não é mesmo? Ai, meu Deus do céu. Depois da vitória do mulo do dilma a mídia internacional abordou com preocupação declarações contra privatizações e pela ampliação de gastos públicos. Como mostra o infográfico a seguir, os piores meses de 2022 foram outubro, quando Lula venceu a eleição presidencial. Ah, ah, ah, ah, ah. <risos> os dados são de levantamento realizado pelo Radar Mais 55, hub de inovação do grupo BCW. Foram analisadas 1.117 notícias ao longo de todo o ano de 2022 nos principais veículos de mídia de oito países. Alemanha, Argentina, Chile, China mesmo, Estados Unidos, França, Inglaterra e México. Os gastos publicados tornaram a ser o centro das discussões durante a fase de transição de governos, com as negociações para aprovação da PEC da Transição, que garantiu recursos para programas sociais e serviços públicos essenciais. Apesar do caráter assistencial e emergencial, a imprensa questionou a viabilidade e sustentabilidade destes gastos sob o ponto de vista da responsabilidade fiscal, estabelecendo essa meta como o principal desafio para Lula e seu mandato. E ressaltando as desconfianças de investidores eternos, diz um trecho do levantamento. E como é que fica? É muito fácil, você vai lá, mete o louco e fala Olha aqui gente, ninguém vai pagar imposto, não vai comer picanha, vai ser uma maravilha. E agora a conta tá chegando, não é mesmo? Ai, ai, é só de rir. A avaliação mais negativa nos últimos três meses do ano também é explicada pela análise da mídia estrangeira sobre o legado do governo Jair Bolsonaro. A mudança de governo levou uma série de avaliações críticas do mandato de Jair Bolsonaro, que, a, que causou menções sobre a atuação na pandemia, no controle da inflação e, sobretudo, na política ambiental. A inflação, que chegou a 12% no acumulado de 12 meses em abril, foi alvo de críticas ao longo do ano. A condução da política fiscal do governo, com medidas visando as eleições também, a troca no comando da Petrobras, foi vista como interferência de Bolsonaro. E aqui eles vão falar um monte de besteira, na minha opinião, certo? Porque a gente precisa lembrar, Bolsonaro não tomou nenhuma decisão sozinho. O próprio STF foi lá e disse, não... Quem manda são os desgovernadores, e eles fizeram exatamente isso, desgovernaram, e agora querem que colocar tudo na conta do Bolsonaro, mas olha, não dá, o povo não vai colar isso por muito tempo, tá, o Bolsonaro tá lá, tá lá em Nova York, Bolsonaro dia 8, o Bolsonaro, Zé Noname, o Bolsonaro, Zé Noname. O Bolsonaro dia 8, tá, mas e a picanha? Tá, mas e o aumento do salário mínimo, não vem com esse papinho de ideia de aumento não, tá? Ah, Pense em três dígitos para quatro de um aumento de salário, que é isso que o povo quer. Tá? Como é que vai chegar essa picanha? Vai ter bolsa? Escreve, sexta-feira chega. Não cola isso de falar que era metáfora, não, tá? Porque para ganhar voto, todo mundo ouviu a mesma coisa. E aí, é um governo desgovernado completamente, do de ladeira abaixo, porque estamos na era da internet, na era que não dá mais para esconder isso em rodapés da rede Gobel Então, muito obrigado pelo seu apoio, quero saber a sua opinião.